Do rede ou arrumando o rede? Eu estou consertando a rede. Consertando a rede? É. Consertando a rede. E depois vai pescar com ela? Depois, porque a dia, de tarde, quando, quando ela estiver consertada, eu vou pescar com ela. O que que o Mick é teu? Mickey? É. Eu sou parente dele. Não é ele que é teu parente? Não, eu sou uma velha que quem? O que, que ele é teu? Ele é primo segundo grau Quando eu cheguei aqui ele não estava não Quer dizer que tu não é buziano? Eu sou buziano É buziano mesmo? Eu sou geribaense Jeribaense. Qual é a diferença entre ser buziano e Jeribaense? Nasci em jeribá de parceira E sempre viveu da pesca? Sempre vivi da pesca Quantos anos? 70 você é mais novo que eu? Eu sou. Setenta meu senhor. Aquariano. Eu sou dois do dois. Cinquenta e Qual é o teu nome? Ademar. Ademar de quê? Ademar dos Fernandes. Mas qual é o teu apelido? Não tenho. Você não tem apelido? Graças a Deus não Por que que todo mundo aqui tem apelido? Quem que tem apelido que você sabe aqui? Hein? Quem é que tem apelido aqui que você sabe? Mirinho Mirinho Braga? É Qual é o apelido dele? O apelido dele é Mirinho, o nome dele é Delmires Ah, Delmires, é. É. é é, Mas Miki não tem apelido Não Eu nome... achei que Miki era um apelido, mas ele é, disse é, é nome próprio É é o nome próprio. Você mora onde aqui? Eu moro no.. Ladrão não vai lá não? Hein? Ladrão não vai lá em casa não? Não vai não. Tá né? bom. Eu moro na rua do caboclo número 8. Hum. Sempre viveu aqui em Jeribá? Sempre vivi aqui em Jeribá, nasci no espelho das águas. Me diga uma coisa, quando você era criança, como é que era a vida aqui em Jeribá? Hum uma vida dificultosa, porque não tinha nada, tinha que plantar e pescar para comer, tinha que plantar e pescar para comer. Mas a comida não faltava? Não, faltava porque não tinha nada para pescar, pai. você não tinha rede, você não tinha anzol, você não tinha água, você não tinha macarrão, arroz. Pão nada disso. Tu pegava água da onde? Das caciba, dos poços do que minava. No verão, no verão faltava. No verão faltava. no verão você tinha que ir de madrugada pegar água. E era muito longe? Não, lá no fichibondo, até no fichibondi. Sabe onde eu tá bom a tarde é o único poço de água doce daqui. Que a gente catava lá para beber café, para fazer café, para comer feijão. Entendeu? E como você viu a chegada dos forasteiros aqui? Olha, trouxe evolução. evolução Trouxe a evolução porque nós não tinha nada a gente não tinha nada para ir para ao médico tinha que acabar frio para ir ao médico tinha que acabar frio, frio ia de cavalo ia de cavalo e levava o sintoma para falar pro médico lá o que que o cara tinha e ele dava o remédio qualquer que ele queria e você chegava em casa dava curava morria e quando morria era enterrado onde no cemitério o cemitério? Quando era mais velho que eu, lá no Porto da Barra. Ali era um cemitério? É um cemitério. No Porto da Barra. Agora, agora, agora passou pra Santana. Como é que tu aprendeu a consertar rede? Com os pais. Teu pai que te ensinou? Tradição né cara? Tradição. Teu pai era pescador também? Papai era. Teu avô? Meu avô também. Meu pai era Antônio José Neto. Meu pai era Antônio José Neto. Filho de Alexandra José Neto. E me diga uma coisa, tu estudou? Eu até, até admissão. Por que que não continuou? Porque não tinha como continuar. Como é que como é continuar em Cavofu depois da quinta série? Pra ir a cavalo todo dia e voltar? Você me diga uma coisa, só teve profissão de pescador? Não. Fui dono de quiosque uma vez. Tive um restaurante, tive um quiosque. Oh. acho que pesquei muito e, o... e a vida agora é melhor do que era antes? a vida é melhor sem dúvida né você mete a mão no bolso agora acha uma nota de 100 antigamente você achava o quê? você achava o que? Mesmo se, mesmo, se, mesmo se achasse ia comprar o que? Não tinha o que comprar. Você tem filhos? Não. Tem não. Mas é casado? Não. Solteiro também? Não. Eu, eu andei casado, mas não tive filho e separei. Tive um casamento de 14, tive um de, tive um de 14 anos, tive um de 4. Um ajuntamento. Mas casar no papel, na realidade, não casei não. Por quê? Porque casar, a gente só casa com a pessoa que a gente gosta, né, cara? Isso Porque se casamento fosse bom, se casamento fosse bom, você não precisava de testemunha. Não é verdade? É isso aí. E é quatro. Quatro testemunhas, cara. E depois, para separar, é muito difícil. Qual é a tua religião? Eu sou metodista. Sempre foi metodista? Sempre foi metodista, tradição de família. Desde a primeira igreja lá no... Aí ah, né? Ah. Primeira igreja é lá em Manguinho, cara. A igreja central é lá no Manguinho. A igreja central de, de... De Jeribá. Agora aqui temos a nossa igrejinha aqui, ó. Temos a nossa igrejinha agora. O senhor vai sempre? Não, às vezes eu vou, às vezes não. Inclusive estou desejando de ir lá na igreja, porque eu vou mais na igreja agora, eu estava indo mais quando vai quando vai levar algum defunto da família. Mas isso não é bom. Entendeu? Não é bom. O senhor Demar, o senhor é feliz? Eu? Graças a Deus. Com Deus no céu. Três, quatro, cinco vezes por segundo, oh, é uma delícia! Você trocaria essa tua vida por outra vida? Troco não! Por quê? Porque não troco! Troco não! Não troco por lugar nenhum também! Quer dizer que você é geribaense? Eu sou geribaense! E quem vive lá nos ossos é o quê? Lá é buziano! Lá é, lá é buziano. E na realidade todos nós somos buzianos, entendeu? Mas, mas, o, quem nasceu lá é de lá, quem nasceu daqui é daqui, entendeu? Quem nasceu na Vila Caranga, quem nasceu nos ossos. E você vai muito lá no centro, muito lá em Bozos? Não, vou não. É? Vou não. Por quê? Eu, porque lá não tem como fazer o que lá no centro. Então, mas ontem eu fui na colônia, porque eu sou associado da colônia, né? Ah! Eu sou, eu sou associado da colônia lá, que é a colônia Z-23. Ontem eu fui lá. Mas raramente eu vou em busca cara. Faz muitos anos que eu não vou em busca Eu não saio daqui pra ir em busca de noite, não. Por quê? Tem medo? Não, não é medo, né? Ficar, ficar naquela rua lá, competindo com, com quem, quem diz ter que é dinheiro, Entendeu? As pessoas decidem ter dinheiro, cara. Eu fico na minha casinha, fico tranquilo. Entendeu? Quando aparece uma visita, tudo bem, quando não aparece tudo bem também. Tá entendeu? Acordo 5 horas vou pescar. E como é que tá a pesca aqui? A pesca, Desde... a pesca tá boa. Melhorou desde a tua infância para agora? Melhorou. Melhorou sim. Melhorou sim porque os preços melhoraram. Entendeu? Você tem mais não... peixe agora? Não, não tem mais peixe não. Antigamente tinha mais peixe. Entendeu? Porque a exploração do... A, a exploração do, do, do elétrico, né? Do elétrico como radar, sonar. Entendeu? Não tem como concorrer com eles. Não tem como concorrer. Entendeu? E a pesca, e a pesca predatória é um pouco prejudicial, né? Porque os grandes, as grandes empresas trazem os grandes barcos para a costa. E se os grandes barcos vêm na costa, só, só, só, só, vai, só vai acabando, né? só vai prejudicando. Aonde mata os filhotes, pontos grandes. Entendeu? É isso aí, senhor Aldemar. Parabéns então pela vida que o senhor leva. Eu levo a minha vidinha. Não devo nada a ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Não, não procuro atrapalhar ninguém. Entendeu? E chegar com uma cara boa e dizer que está precisando e eu achar que está precisando, eu dou. Dor. Você não dá muito peixe para as pessoas? Opa! É, porque não dá. Tem pessoas que não tem condição. Eu dou. Uma dor para que pessoas que precisam, não é para as pessoas que não precisam não. E tu vende o peixe aqui mesmo na praia? Vendo na praia. Anchova, Piruá, sardinha. Baraty. ti bonito. Entendeu? Dourado, o senhor pesca também. Dourado não, dourado tem que ser um alto mar.